E aí, galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nós estamos aqui fazendo esse cortineiro. Pega aqui, é. Nós estamos aqui fazendo esse cortineiro e o que que acontece, pessoal? A laje ela tem um desnível daqui para lá que dá mais ou menos um centímetro e pouco, um centímetro e meio mais ou menos. Então não dava para subir com a com a faixa já pronta. E o que que a gente fez? A gente colocou a cantoneira o parafuso provisório daqui para lá. Vê se tu consegue pegar aqui, Zé. Filma aqui, aqui, aqui essa parte aqui de cima. Peguei tá aí, conseguindo mano. pegar aí? Então a gente colocou alguns parafusos aqui provisórios só para segurar e depois a gente tinha que colocar o parafuso de lá para cá, tá ok? Mas antes de qualquer coisa, você já deu like, já se inscreveu no canal, já compartilhou o vídeo, já ativou o sininho, ajuda o canal a crescer aí, pessoal. Então, o que que acontece? Aqui tem uma ferramenta, porque a, a parafusadeira sozinha, ela não entra aqui, ó. Não daria para entrar aqui, tá? Então, o que que acontece? Aqui tem uma, uma ferramenta, essa ferramenta não é minha, é do Alexandre, tá? E a gente está usando aqui a ferramenta do Alexandre. E o que que acontece? Com essa ferramenta aqui, a gente consegue colocar o parafuso aqui assim, ó. Porque quando você aperta aqui, ó. Roda. Tá vendo? Ela, não vai Ela roda. Então a gente consegue colocar o parafuso como a gente colocou aqui os parafusos aqui. Então fica essa dica aí, pessoal. Quando você precisar colocar um parafuso não lugar que é mais apertado, você consegue colocar com essa ferramenta aqui. Fica a dica para você que como eu é louco por drywall.